Oi pessoal, estamos hoje aqui com um outro convidado que vocês ainda não estão não sabendo ainda, mas ele é um ilustre empresário do setor de games brasileiro, ele é historiador, analista de sistemas, é um game developer e professor de criação de jogos pela UnipDF, é o Suami Abdala, da Biozard. Fala, Lu, aí, Suami. E aí, galera, beleza? Boa noite a todos. Bom, pessoal, é... eu antes de entrar aqui na pauta com o Suami, ele tem <risos> várias histórias para contar para gente. E a gente vai discutir um pouco também sobre a indústria de games no Brasil, é, quais as perspectivas desse, dessa indústria é, a partir de agora, principalmente, né o que, que a gente está vendo aí sobre o panorama desse universo. E antes disso, lembre de curtir, assinar. E esse canal e se você quiser participar desse clube de aceleração de negócios com gamificação dá uma olhadinha ali no formulário de, de inscrição que está ali embaixo e vamos seguir para a entrevista bom Suami, é, a sua trajetória aí é uma trajetória que é bem diversificada né bem heterogênea assim a pessoa é, trilhar né, esse, esse caminho científico, tanto em áreas como história, na lista de sistemas, né, geografia. É, é. Isso, você considera assim, que isso foi a sua preparação hoje para estar tá desenvolvendo jogos? Você acha que um, um bom game developer precisa ter Toda essa bagagem aí, ou você acha que uma pessoa que é, hoje talvez esteja ainda no, no fim da, da, da escola e tal, consegue é, ter esse, essa bagagem para ser um game developer? Bom, é... eu acho assim que não, não tem um, um pré-requisito mesmo, assim cara. É... É bom você ser realmente formado e pós-graduado na área e tal para isso. Eu acho que tem muita gente competente e que consegue fazer muitos jogos excelentes ali que estão no, no ensino médio ainda ou na faculdade, né? na, na graduação. Só que é, no meu caso eu vejo que, que me ajudou, né? Assim, me ajudou bastante tudo isso me ajudou bastante pelo fato de do amadurecimento mesmo, né? Uhum. Então é, eu assim eu tenho na, na minha na, no meu currículo, né, de de jogos, eu tenho um, ali quatro jogos aprovados em editais que receberam ali incentivo, fomento do é, do governo, tanto o governo federal quanto o governo distrital aqui, né, do Distrito Federal, uhum. e, e isso, assim, isso com certeza, né, essa formação acadêmica, principalmente na, na, na área de história e geografia, que são áreas ali que você tem que ter muita leitura, é, muita escrita e muitos projetos que você escreve, então isso ajuda bastante a você pegar um edital, ler um edital, analisar um edital, ver quais são os pontos fortes que você tem em relação àquele edital, é, os pontos fortes do projeto que, que você está pensando em escrever, e colocar tudo isso no, é, no papel ou ali no, no, no PDF, de uma forma organizada, assim, com ideias claras, para poder chegar lá e ser bem avaliado. Né? Então, é toda essa trajetória que, que eu tive com certeza me ajudou bastante e assim eu considero né que que sim né é, isso me, me dá um destaque né nessa pelo menos assim nesse lado né. e eu acho assim que eu eu gosto muito de escrever roteiro de jogos né stories e tal e e eu vejo eu gosto eu participo muito de de game jams né e principalmente assim o Ludum Dare, né? Uhum. E, e eu gosto gosto muito de escrever jogos assim com, com alguma história, com, com algum roteiro assim que seja tocante, que seja interessante ali para pra, as pessoas, né? E, e eu vejo que, que que dá certo assim, sabe? Tipo as pessoas é eu tenho um feedback muito bom, né? Eu já cheguei a ficar ali em segundo lugar numa, numa Ludum Dare, né? Segundo lugar no, é, nessa parte de ambientação, né? De, de, de, de jogo, né? mood, a categoria mood. É, segundo lugar entre mil, mais de 1.800 jogos, né? Assim, do, do mundo todo. Uhum. Então, é, então, assim, eu, eu atribuo isso a, a essa formação que eu tenho, né? Assim, que me ajuda a escrever bem, escrever ter boas... Eu tenho algumas ideias para jogos e consigo colocar ali na, na prática, colocar ali no, no jogo ou no, na documentação do jogo, consigo explicitar bem, né? transformar a ideia em, em dados ali para que ele possa ser executado. Né? É, eu, eu costumo... É, comentar a, a indústria de jogos, né, como sendo a indústria mais sofisticada que um, uma economia pode ter hoje, né? Então assim, não só a indústria que faz o jogo diretamente, mas a indústria de jogos ela é, ela estrutura junto com ela toda a indústria de acessórios, de hardware, né, de até é, é, chips avançados, né, processamento, coisas assim, inteligência artificial. Uhum. É... Então, é... a indústria de jogos ela... É... ela, ela, exige assim um nível de formação dos caras que só, acho que só perde para a NASA, né? Nesse sentido, assim, de o cara tem que ser é bom em, em tanto ele não só bom ele tem que ser foda em, em humanas e exatas né ele é. tem que ele tem que ser capaz assim de tanto pensar a matemática impecavelmente do jogo né como a narrativa o, o realmente a construção textual ali tem que ser muito, muito é, perfeita, tem que ser digna de um, de um cara, de uma pessoa dessa área. Né? E, então, assim, é, isso é importante salientar né, sobre como que a indústria de jogos ela é uma indústria estratégica, ela é uma indústria que é, agrega valor. É, o suami ele tem ele faz um tremendo sucesso aí na, na Rússia Estados Unidos e China é, então assim ele hoje vive de jogo é um bom tempo já já vive de jogo é, ele é autor de títulos como Queen of Seas Save Their Souls Biosharp Corporation e o Queen of Seas 2 e ele vende a maior parte da, da, da, das cópias do jogo, não sei se é cópias ou downloads nessa né? indústria online, né? Mas é, ele faz sucesso principalmente na Rússia, Estados Unidos e China. Então, é, esse, essa é uma, uma indústria que vende e, e vende pode exportar né um produto de alto valor agregado sem ter que ter é, rodovia porto é, custo Brasil né essas coisas na verdade a gente poderia dizer que hoje é, é mais barato desenvolver um jogo no Brasil Suane o que, que você acha é, eu acho que que no Brasil ainda tem alguns entraves mas é, eu acho que, que no Brasil assim, a gente já tem algumas facilidades, né? E que baratearam muito o processo de, de produção. Né? Então, é, a gente tem, assim, eu vejo que muitos colegas eles começam a fazer, é, produzindo jogos é, como pessoa física mesmo, no seu CPF. E tudo mais, e aí quando eles começam a ter algum retorno, é, eles abrem um, um, um MEI ali, né? Um microempreendedor individual. E depois passam ali para a microempresa ali no Super Simples, né? Nacional. E assim, tem, um, tem uma escadinha que você consegue fazer, né? Embora assim, eu particularmente eu tenha ainda minhas críticas ao super simples ali. A parte do. Quando você sai do MEI e vai que microempresa, a, di a diferença, nesse... esse degrau é um pouquinho alto assim, sabe? Dá para você uhum. bater o pé nele, que, uhum. que é a minha situação agora, né? Assim, eu não me enquadro mais em MEI, né? Porque eu, eu já tenho uma receita superior à, à receita do MEI, e só que eu tô ali ainda como, assim, uma microempresa que lucra pouco ainda, né? Uhum. Então, assim, eu tenho... Eu tenho basicamente os mesmos gastos que uma microempresa que lucra bastante, né? Uhum. E, e, assim, deveria, eu acho que deveria ter um ali um degrau intermediário, sabe? Entre o MEI e a microempresa. Mas, assim, no geral, o no, no Brasil é tranquilo, assim, né? Uhum. É, infelizmente, a gente tem, assim, uma, uma média salarial baixa no Brasil, né? Então... Uhum. Assim, você consegue contratar programadores e, e artistas e tal, com, com preço mais baixo do que o pessoal do, da Europa, por exemplo, do ou dos Estados Unidos. Hum. Então, você consegue contratar isso e, assim, tem muita gente boa aqui que faz, assim, cara, cada... Cada coisa é excelente. Eu estou com uma equipe agora muito boa também. É. Uhum. Antes eu trabalhava na Uruka Game Studio, né? Uhum. E é, eu fui sócio da Uruka Game Studio e pô, o pessoal da Uruka também é talentosíssimo ali. Uhum. E, então assim, é, a gente consegue se montar uma equipe com, é, com um orçamento, dá para fazer um jogo assim com um orçamento relativamente baixo que seria impossível, né? Se você for pegar ali, digamos, né, um, se você pega um orçamento que eu... De, do meu último jogo mesmo, foi mais ou menos ali uns 60 mil reais. É, para o Brasil, parece ser uma soma interessante, né? Agora, se a gente for pegar isso para a Europa mesmo, é irrelevante, é um dinheiro ínfimo, né? Se você for pegar... É. 60 mil reais é 10 mil euros, né? Então, Não, tipo. Com esse, com esse câmbio, né? Com esse câmbio, é tudo é relevante. A gente, comparado praticamente qualquer país. De Portugal pra cima, a gente. <risos> a noção, Exato. Mas, assim, realmente, eu acho que nesse momento, o... O... para a produção desse tipo de, de produto, assim, o Brasil está. Está se mostrando um, um, um celeiro excelente, né? Até o número de startups que estão vindo aí, brasileiras, né? Até teve uma startup de games recentemente aí. É, esqueci o nome, mas acho que você deve estar. Tá... Um unicórnio né? de games, como é que era o nome dela? Uhum. É, teve. Eu não sei qual que qual é exatamente que você está falando. Tem um aqui. Vale. Passou aí da som de um bilhão, assim, né? Que tem os jogos mobile excelente. E tem uma daqui de Brasília que foi comprada recentemente por uma grande empresa de jogos é, dos Estados Unidos, né? Hum. A, a E tipo, foi pô, muito legal porque tipo, eu conheço os caras e tipo vi os caras nos eventos aqui e tal. E os caras fizeram um jogo fantástico lá, o Override, tá no Steam, cara, uhum. que jogo lindo. Uhum. Depois, quem tiver. Depois, dê uma olhada aí, véio, pra quem, quem gostar assim, dos do, jogos assim, 3D legal, assim, dá uma olhada lá no Override, bem legal. Tô fazendo jabá pros caras aqui, pros meus colegas. Né? Uhum. Aí, <risos> é, e aí, é muito legal ver, assim, né, que tipo, eles. É, eles foram comprados por um estúdio famoso. Né, americano, uhum. e eles continuam, e o legal é que eles continuam à frente do estúdio, sabe, tipo, da equipe, né, uhum. então eles foram comprados e continuam lá e tal, caraca, muito legal isso, velho, assim, Sim. Você vê a galera, assim, tipo, é, alcançando, ó, assim, talento, patamares, né. Talento brasileiro na área aí que tá sendo reconhecido mais uma vez, né, a startup que eu tava falando chama Wildlife, que foi é, em dezembro ela se tornou o mais novo unicórnio brasileiro. É, eu... É, eu... 1,3 bilhão Isso, de dólares. Exato, exatamente. Wildlife Muito legal. studios ela Studios, onde ela é? Você tá... Ela, eu não sei de onde ela é. Ela, ela é de... Eu sei que ela, ela publica jogos para mobile. É uma então, outra... É é uma outra área assim né? eu publico jogos mais para computador né PC uhum. né então é... É... mais diga alguma coisa assim mais ou menos para gente assim de é... hoje essa carreira de game developer ela ela que que que, que ela pode prometer para alguém que está começando aí né, assim, eu estava eu pensando assim, é, talvez o, será que o, esse, esse momento, o coronavírus, etc., é, pode ser mais um elemento que consolida essa indústria nascente no Brasil? Uma outra coisa que é, os, os dados que você está acompanhando estão mostrando alguma, alguma mudança de comportamento e tal, assim... É... É, é, eu vejo, assim, para fazer esse tipo de análise eu precisaria de um pouco mais de tempo, né? Uhum. Mas para poder chegar e, e fazer uma análise assim e, confirma, e confirmar, né? Algo mais confiável. Mas a impressão que eu tenho é que, é, pelo menos na, na minha empresa, nós tivemos um pequeno aumento, mas não. É, não algo assim considerável a ponto de dizer assim não caramba o coronavírus está é, criando novas dinâmicas ali a galera está jogando mais e tal é, nos, nos últimos dias aí eu tenho notado um, uma pequena melhora na, na, nas minhas vendas mas às vezes isso quer dizer é, que pode ter acontecido alguma coisa tipo algum streamer streamou ali para umas, sei lá, o um cara streamou lá para um, umas 5 mil pessoas, aí dessas 5 mil, hum. 500 pessoas chegaram lá e compraram o meu jogo. Então não precisa é, de uma então, pandemia para. <risos> é, exato. Então, a, acontece isso de vez em quando, né? Assim, uhum. teve uma vez que eu tava acompanhando um um jogo um jogo que meu que não é mais meu né <risos> agora é da Uruka. Hum. é que ele deu um, um, um salto assim muito grande assim em, em, de um dia para o outro mesmo assim, foi hum. num dia estava vendendo bem normal assim né tava lá na, na sua reta bem retinha mesmo e aí no dia seguinte deu um pico assim muito alto e aí fui procurar saber que não era não é normal isso Uhum. E aí, assim, vi que tinha saído um artigo no, no site famoso, no Rock Paper Shotgun, tinha saído um, um artigo falando do, do, do nosso jogo, né? Uhum. E aí, assim, teve muita... A partir de, desse artigo, dessa data desse artigo, teve muito acesso e uhum. muita conversão em, em, em compra, né? E, então, assim, é, pode ter sido coisas... Não, não nesse nível né, do Rock Paper Shotgun, shot, é, shot que realmente foi algo considerável, mas, assim, sites menores ou streamers ou coisas desse tipo, né? É, pode uhum. ter acontecido dessa forma. E aí, então, assim precisa de um pouquinho mais de tempo para ver. Sim. E, bom, eu... eu... Costumo brincar com, às vezes já já trouxe essa tese em alguns grupos, umas coisas assim, a galera acha que isso é piada, é zoeira, né? Mas eu eu trouxe essa tese radical, assim, de que é, de que game é a nova soja, né? Porque, assim, só na China vai ter em, em mais um ou dois anos é, mais gamers do que nos Estados Unidos vai ter gente, né? tem gente de qualquer de qualquer categoria né criança idoso e etc. Então é, o consumo de games né, que, que a Ásia vai começar a ter vai ser uma coisa é, astronômica né? E aí dentro de um cenário assim o Brasil poderia é, ter um parque tecnológico criativo né, e, e exportar games para a Ásia, é, e criar um, um novo parque tecnológico no Brasil um, com com esse o fruto né desse desse desenvolvimento né então assim a, as projeções para o futuro todas apontam que game vai ser um um um, um, né, um mercado cada vez maior e isso é meio que inevitável e reversível, né? Então assim você você sente assim que você foi um, um, um caso excepcional assim, porque aquela, até pouco tempo era aquela aquela coisa, né? Ah, vou ser músico, vou ah meu filho você vai passar fome, né? Então assim essa é uma realidade no Brasil ainda ou agora já existe assim, um, uma realidade onde a gente pode dizer, cara, o cara vai mexer com o jogo, ele vai ganhar igual médico, igual advogado, ele vai. Né? Ou ele precisa ter é, três, três graduações e mestrado e. <risos> é que... não, não, não, não, não precisa, não. É assim, eu dou o exemplo do. É, eu tenho um irmão mais novo, né? E. Ele se formou, quando ele se formou ele já tava trabalhando com o jogo e estava ganhando muito bem já. É assim, ele exatamente assim, ele tava antenado, né? Eu acho que é, tem muita questão assim do do, do perfil da, da, das pessoas, né? É, tem um grande, um grande problema que eu vejo assim, nessa, nessa área, que é uma área muito sedutora, então assim, é, muita gente acaba entrando querendo ser profissional na área, simplesmente porque gosta de jogo, né, hum. e acha que, ah não, eu gosto de jogo, gosto de jogar e tal, cara, mas gostar de jogo é uma coisa e fazer jogo é outra coisa, são, hum. são coisas totalmente diferentes, é, estão interligadas ali, mas são coisas completamente diferentes. É, nem sempre um bom jogador vai ser um bom desenvolvedor de jogos, né, uhum. é, eu acho que tem o um potencial, né é. e assim <risos> e é, é, algo, é algo interessante nas empresas grandes de, de jogos assim, tem muita gente que trabalha lá que não gosta de jogo, mas tá lá porque é um emprego e pagar bem e tal né? uhum. e é, é muito engraçado isso e o que aconteceu é que, assim, estou é, é, dando o exemplo do meu irmão aqui, porque é uma pessoa muito próxima a mim que tem uma carreira muito bem sucedida aí na, na área e realmente não precisou ter essas todas essas formações e graduações e mestrados e tal. E ele atualmente ele trabalha na Gameflip Studios aí ele ele fez a parte ele fez a tradução ele fez parte da equipe de, de tradução do do Riders of Icarus, o Icarus Online, jogo bem considerável, assim. Uhum. E trabalhou depois com o um roteiro, com a criação de, de, de personagens, quests e tudo mais, né, nesse jogo. Uhum. E, e, assim, a empresa é uma empresa da Califórnia, né, Estados Unidos. Uhum. E ele trabalha aqui, né, ele trabalha aqui em Brasília, trabalha remoto. E recebe ele em dólar, e com esse câmbio aí ele tá muito <risos> melhor ainda, né? Ah. <risos> e tal, e, então, assim, é, o que precisa mesmo é comprometimento, sabe? Assim, eu, eu sempre costumo dizer que o, o problema é, é esse, assim, é o comprometimento. Se você é compromissado, você tem uma chance muito maior de você se dar bem nessa área, tá? porque... Uhum. Justamente, eu acho que as empresas olham muito isso. Tipo, estão cansadas de receber currículo e tal, e. e é, de, do, da galera que gosta de jogo e fez uma faculdade de jogos e. e assim, mas só que, tipo, não tem uma, uma produção, sabe? Eu, particularmente, eu dou muito mais valor para a produção que a pessoa tem uhum. do que para a titulação, né? Assim, tipo. Uhum para mim sinceramente pouco importa a graduação da pessoa, né? assim para mim assim só quer dizer que o cara foi lá tem provavelmente tem algum conhecimento técnico teórico ali da faculdade, uhum. mas é, eu quero saber se ele consegue converter esse conhecimento que ele adquiriu na faculdade no, em, em produto, em produto uhum. vendável, aqui, né? se ele consegue fazer isso, ele consegue fazer isso de uma maneira rápida, prática, e, né, assim, então, eu acho que ele precisa muito, precisa ter esse perfil, né, ter o perfil de saber de que você vai trabalhar ali, provavelmente você vai trabalhar em casa, porque boa parte dessa, desse mundo aí já já trabalha remoto, muito antes do coronavírus, uhum. <risos> ali a gente já trabalha remoto, é. então, então, assim, é, a pessoa precisa ter uma, um compromisso ali, uma responsabilidade de saber, cara, estou em casa, eu trabalho home office, eu trabalho com jogos, e eu preciso produzir e preciso ter ali um resultado. E é um trabalho normal, né? Assim, como uhum. qualquer um outro tempo para isso. Uhum. Então, é, não confundir o profissional com ali com, com lazer, né, assim, embora é uma parada meio difícil, né, isso, isso é algo realmente muito difícil, Sim. porque é uma linha, assim, quase inexistente, né, nem, é. nem diria uma linha tênue não, é uma linha Sim. bem quase inexistente, porque, uhum. às vezes, você tá ali, jogando um jogo pra poder pegar uma referência, pra poder pegar ideias, e você tá uhum. se divertindo, cara, então, uhum. assim, é meio complicado, né? Assim, eu particular... eu agora mesmo estou fazendo um jogo chamado Back to Dust, uhum. é... e assim, eu, eu, assim, nos meus jogos eu uso muito referência de outros jogos, assim, jogos que eu gosto, né? Eu uhum. faço jogos muito assim, tipo, pensando em jogos que eu jogaria, né? Uhum. E aí, assim, então, assim, eu jogando ali o This War of Mine e jogando o Darkest Dungeon e, e assim para poder pegar algumas referências né pro pro meu jogo que cara pô, essa ideia aqui é que interessante eu poderia fazer dentro do meu escopo eu poderia fazer aproveitar isso modificando isso isso isso tal e só que aí daqui a pouco você olha você passou assim tipo uns três dias jogando e não precisava sabe uhum. assim cara não precisa fazer isso é. Já pegou sua referência, saca? Sim, e uhum. é, é, uma, é um pouco complicado mesmo. E para galera uhum. mais nova, realmente é, é difícil, cara. É difícil mesmo. Uhum. E aí fica aquela coisa, né? E tem, e, e tem aquela pressão da sociedade ainda, né? Embora hoje em dia já esteja muito melhor do que na minha, na minha época de juventude, né? Eu tenho 38 uhum. anos. Na minha época de juventude, ali de sair do, do, do ensino médio, é era praticamente impossível você ser game developer no Brasil, né? Eu já eu tinha esse sonho, mas na época não dava. Como você falou aí no começo da live, é, que é um produto que não tem barreiras, não tem ali distribuição, não tem tudo mais. Mas isso é isso é a realidade de hoje. Né? Então uhum. assim. É, é, é, isso que você falou é a realidade atual, mas é. a realidade de 15 anos atrás não era assim. Uhum. Né? Você precisava ter uma boa é, gravadora para você pegar, fazer um, um, um. Você faz o seu jogo, aí manda lá para a produtora que vai fazer os discos, vai gravar, uhum. e aí vai mandar para a distribuidora, uhum. que vai encher os caminhões lá de caixa de jogo, e vai distribuir em um monte de lojas de informática no, no Brasil, Sim. no mundo. Para poder a galera ir lá na lojinha de informática pegar a caixa física do seu jogo, então, assim, isso para Brasil esquece, é. esquece, esquece, esquece mesmo. Isso era e era só América, né? Estados Unidos da América lá e, e, e Europa, né? O resto uhum. do, do mundo esquece, é. então, e hoje não, né? Hoje ainda bem, a gente essa realidade mudou, e aí os pais eles é, já é assim já tem uma geração de pais assim mas que que já cresceu um pouco jogando videogame né meus pais não jogavam videogame né? eles não cresceram com videogame hum. e então assim eles era era meio difícil para eles verem assim o, o, o filho, os filhos ali viciados Aquela coisa com o jogo assim Jogo, jogo, jogo, jogo Eles ficavam com medo, né? Assustados é, E é, na, é. natural isso, assim né? Tipo, você olha é. assim, cara, você não entende o que o filho Tá fazendo, <risos> né? É tipo assim, é como se meu filho fosse Fã de K-pop, sacou? De K-pop, aí tipo é. Eu ia ficar assim, tipo, cara, o que, que é isso, velho? Tipo, eu não entendo, não entendo nada de K-pop Sacou? Aí ele vai Entendeu? É como se fosse assim, se ele chegasse e pai, eu quero ser, sei lá, cantor de k-pop, eu ia dizer assim tipo, pô, é. pô, que velho, tipo, é a mesma coisa, velho, tá, é, sabe isso? Eu concordo os, que meus pais eram é um negócio um pouco, é um pouco, é um pouco é assustador para mim também. Então, é, então assim, é, é tipo isso. É, imagine pegar um filho seu e dizer que quer é, sei lá, quer ganhar dinheiro sendo alguma coisa, não necessariamente cantor de K-pop, mas trabalhando nessa área de K-pop, aí você ia olhar assim, tipo, cacete, você ia ficar meio com o pé atrás, né? Então, assim, <risos> é. jogos hoje hoje já não tá mais assim, né? Uhum. Já não tá mais assim, hoje já é assim quando o filho vira pro, pro pai e fala que quer ser desenvolvedor de jogos, aí ele já fica mais assim ah, beleza, né? Fica um pouquinho uhum. com o pé atrás, porque Sim, sim. Ainda assim, é um mercado que é, no Brasil em si não está tão consolidado. Uhum. Né? No mundo, sim, mas no Brasil é aquela coisa. Você não sabe onde é que... Tem, você não olha, você não vê uma, uma loja ali. Você não passa no shopping, você não vê assim, no, no, no comercial. Você não vê uma loja que, que é um estúdio de jogos ali, sabe? Uhum. Então, uhum. assim... Aí fica um pouco escondido ainda, assim. Né? Tipo, uhum. Tem um monte de, de empresa aí, mas, tipo... Home office, não sei o que e tal. É mesmo, né? E tem um monte mesmo, né, cara? Assim, até pouco tempo a gente contava nos dedos. Agora, todo dia é um nome novo. Como é que... Que? Brasileiro é? Nossa, é, né? Tá exatamente. assim, né? Assim, tá pipocando mesmo, assim. E, e eu acho que também tá com o movimento de... de fechamento de, de empresas tradicionais que tinha antes aí, ou de outras coisas, mas, assim... É, a galera tá apostando nesse sonho, assim né dá para ver que é mais do que o negócio né é realmente a paixão da galera né e aí no, no tempo seguro é, uma vez o você postou uma coisa que eu achei legal assim é, sobre sobre isso assim né sobre a relação da do, de um game developer com a família né que é uma coisa Realmente digna de, de, aí, de alguns romances, né? de algumas coisas assim, bem, né? é, enfim, drama, né? pode ser também, é. aí, né? <risos> e, mas você postou um negócio assim, tipo, é, a vida inteira ouvindo que eu tinha que parar de jogar, que eu estava ficando louco e não sei o quê. hoje eu estou aqui comprando a minha casa, o meu terreno, não, lembro, não sei o que. É, ali foi um tabafo. É, e, e, e aí é, eu penso, pô, como é que. Né, eu, eu não lembro muito mais como que foi o diálogo, mas eu perguntei uma coisa para você assim, tipo, mas você não acha que é, tudo isso foi necessário para você é, chegar nesse ponto, né? E, e, ter persistência, não sei o quê, enquanto ninguém acreditava e tal, e, e que isso foi importante, você falou, não, eu acho que se tivesse incentivado, eu ia estar comprando minha terceira, quarta casa, né? É. E aí eu acho que, eu acho que essa, esse ponto de vista aí precisa ser registrado, cara. <risos> é, que... eu, eu acho muito isso, assim, é... eu, hoje em dia, assim, é, vendo minha história de vida e, e entendendo um pouco mais do, do mundo, assim, pelo menos no meu, no meu ponto de vista, né, é, eu acho muito ruim essa romantização da, da superação das dificuldades, sabe? Uhum. Eu acho isso muito ruim, assim, a gente coloca a, aquele cara ali, que aquela pessoa que teve que superar tudo e tá tá e hoje virou ali uma pessoa de sucesso... É, a gente usa aquilo ali como exemplo, e na verdade, sei lá, eu acho isso bizarro, na verdade, assim, sabe? Uhum. Tipo, pô, o ideal é que aquela pessoa não tivesse que passar por tudo aquilo, sabe? É. Tipo, se, ela, se ela conseguiu isso, tendo que pegar é, muitas horas do seu dia para poder desfazer um obstáculo, se ela não tivesse aquele obstáculo, uhum. ela teria ido muito mais longe. Ou, melhor ainda, se ao invés do obstáculo ela tivesse um, uma, um trampolim uhum. <risos> para poder, é, se assim, alguém ajudando ainda. Então, assim, ela ia mais uhum. longe ainda, né? Então, é. assim, é, hoje eu vejo hoje eu vejo um pouco com, com essa ótica, assim, sabe? Assim, um pouco diferente, tipo, uhum. é... Que a ajuda, ela tipo assim, ela tem que ser uma ajuda do, dos pais, tem que ser uma ajuda, assim, que, por mais que o pai, os pais não, não botem fé, assim, saca, ou não entendam, ou não não botem fé, é, tipo, precisa, saca, porque, tipo, se aquela pessoa ali tá tentando fazer aquilo, é é porque ela vive aquilo, ela conhece aquilo ali, muito mais do que os pais, sabe? Então, assim, uhum. ok, os pais têm mais experiência de vida, isso é óbvio, é. sabe? Mas... Mas não tem experiência daquilo, exatamente, sacou? Então... Sim. Assim... É, sei lá, mas, de, de, por outro lado, eu entendo realmente essa, essa coisa, assim, do... É, do medo, né, velho? E é, uhum. é, é, aqui, aqui em Brasília, particularmente, tem outra coisa que, que não tem, assim, você, você, você conhece a realidade aqui de Brasília e é. você sabe, assim, que, tipo, aqui em Brasília é concurso, né, cara, assim, uhum. tipo, se você não é concursado, você é fracassado, sabe, tipo, assim, é quase isso, assim, né? tipo, é. você vai a algum lugar, assim, ah, não, você, você não é concursado, ah, a galera olha, assim, para você... Quem é você, né? Uhum. Você não é concursado. Tipo isso. Sim. E, e assim, os concursos eles dão realmente ali uma, uma, uma estabilidade né, financeira muito boa e tudo mais. Assim, a, é, não estou aqui falando mal de concurso, inclusive a minha esposa ela é, ela é concursada, hum. mas é só para a gente se ligassem que existem outras coisas que você pode fazer na sua vida, sabe? Que não Sim. seja simplesmente concurso. A não ser que você goste de concurso. Tipo, é. <risos> tipo não, eu gosto, eu quero fazer. Ah, beleza, tranquilo. Né? Eu, é, vamos é. fazer o que a gente gosta, né? É, então, é eu acho é? Que, que essa, quem sabe aí, a próxima geração de, de gamers, de Brasília, principalmente, vai ter aí uma dívida contigo de de um dos veteranos, né? Galera que teve que acumular cicatrizes, né? Para que agora eles pudessem sonhar em ser gamers sem serem. É, não. É, na, na é, isso aí seria seria muito legal, mas sim, mesmo assim, eu não, não encararia como dívida, não? Mas. mas <risos> assim, assim, seria muito legal realmente que que essa galera não tivesse essas barreiras, né? E Sim, com certeza. Ver, não, cara, eu... pô, só de ver isso, assim, tipo, eu sou professor, né? Uhum. E, pô, de vez em quando eu, eu vejo assim, os meus alunos, a galera mais jovem ali, tentar tá, sair do ensino médio agora, e aí, tal, Tá entrou na faculdade, tal, e, e fica assim, né, aquela coisa assim, do, do meio artístico ainda é, no geral, assim, não só jogos, né? Uhum. Meio artístico no geral, assim, ainda é tem tem aquela preocupação né de cara como é que você vai sobreviver nesse meio artístico aí é. cara, algo muito é, sem garantia nenhuma sem nada né assim, tipo, uhum. você vai fazer mas é, é assim mesmo cara assim a gente é, tudo que a gente faz na vida a gente não tem garantia mesmo de nada né. Aí umas coisas tem mais garantia, outras coisas tem menos, né? Jogos, por enquanto, tem menos, né? É. Mas eu acho que é, você tem, uma, é, você tem uma, uma, uma facilidade de você ter alguma renda por você mesmo, assim, sem, depender de, sem depender de ninguém, sabe? Você, uhum. Se você fizer os seus produtos, fizer os seus jogos e colocar para vender... Você vai ter alguma renda ali, tipo, pode não ser um título ali que vai estar tá vendendo milhões e milhões e milhões de cópias, saca? Sim. Mas vai estar tá te rendendo algum dinheiro, saca? Alguma uhum. coisa ali. E a partir dali você vai vendo como funciona. E foi é. mais ou menos isso que aconteceu comigo, assim, uhum. sabe? Tipo, é... eu não fui buscando milhares e milhares de cópias, né? Eu tenho milhares de cópias hoje, mas uhum. quando eu comecei, cara. Comecei ali, eu pensava, velho, se, se eu ganhar, eu, eu, lembro, eu lembro a primeira vez quando eu ganhei ali, meus primeiros 20 centavos de dólar de jogos ali, uhum. aí eu fiquei assim, eu, caramba, véio, ganhei, um, ganhei um trocado aqui, tipo, é. eu, caramba, eu tipo, sou profissional agora, né, velho, uhum. ganhei dinheiro aqui com o jogo, né, uhum. tinha ganhado 20 e poucos centavos assim de dólar, uhum. né? aí eu, caraca, que massa, e... Depois você vai entendendo, ó, pô, isso aqui, se eu fizer isso aqui eu vendo mais, pô, se eu fizer isso aqui é. eu vendo mais, se eu fizer isso aqui eu vendo mais. Aí você vai, vai, vai sei lá, pelo menos foi assim comigo, né, eu, eu não gosto de pegar assim uma experiência pessoal e transformar em regra, mas é, isso é interessante, assim, tipo, uhum. você vai faz, é, fui fazendo dessa forma, funcionou comigo e assim... É como você disse, né? Tipo, recentemente eu comprei meu terreno lá e tô construindo agora minha casa e, uhum. e boa parte de, de, de, desse dinheiro veio aí de, de, dos jogos e tal e isso é muito gratificante, né? Foi por isso que eu postei uhum. aquilo, assim, tipo, uhum. é, tipo amigos, professores e, e familiares falavam cara, o jogo não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Uhum. <risos> Então... E isso mina a nossa confiança, sabe? Tipo, Sim. vai minando nossa confiança. A gente vai vendo os, os colegas é, trabalhando em empregos comuns, assim, padrão, né? Uhum. E ganhando dinheiro e comprando o carrinho deles ali, financiado e não sei o que e tal, tal, e você vai. Aí você se olha no espelho assim, tipo, caramba, velho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Isso vai cuidar todo mundo. Uhum. <risos> Todo mundo ali, né? Tipo, fazendo sua vida, correndo atrás, e tá aqui fazendo jogo, saca? É. Tipo. É <risos> meio complicado. Não sei, bem como é, entendo bem que você tá, <risos> tá relatando. Pois é, é meio cara. complicado, Mas né? é eu, mais... eu consegui passar por isso, né? Eu, particularmente, eu, eu... eu foco nesse problema aí de, de assim conseguir é, viabilizar alternativas para para né para as gerações aí pelo menos nesse nesse que no fundo essa é uma realidade para todo mundo que está fora do eixo né somente assim do fora do eixo de São Paulo realmente as opções de emprego um pouco mais é, sofisticados né com algum tipo de sofisticação é, intelectual criativa vamos dizer é, vão uhum. diminuindo, né? diminuindo drasticamente, assim. em Brasília, verdade. assim, um raio de mil quilômetros realmente é concurso. É, ou você entrar aí nessa área de agronomia pesado, né? você se entrar aí a fundo lá, realmente tem um laboratório bom para isso. Isso é verdade. É, mas é, na, na minha na minha pesquisa individual também eu eu é, foquei nisso, né? E, e no fundo eu eu estava vendo a startup como uma, uma possibilidade, né, de, de carreira, né? E aí que eu acabei chegando na gamificação como uma forma de potencializar isso, né? E e aí isso, é isso traz traz o, o, o assunto também para mais para perto de uma pergunta, uma última pergunta que eu tenho para você que que é mais assim no pensamento de, de empreendedor ou investidor né desse negócio porque o empreendedor também é um investidor né no fundo ele está uhum. investindo ali o capital humano dele né e uhum. trazendo mais para esse esse jeito de olhar né esse esse negócio, né? Ou seja, vendo é, o, o business de games como algo dentro desse universo de startups, né? De capital de risco, e tudo mais. É... Como como você vê assim? É, como você aconselharia alguém que está pensando ou em entrar nesse mercado, né? Agora, seja para investir num jogo, seja para investir o desenvolvimento de um jogo, né, seu tempo, seu talento, ou para alguém que está pensando em investir dinheiro, que, que vê nisso um, um mercado, né, um negócio, uma coisa que está crescendo no Brasil, vamos dizer até a passos largos, e, e que pensa assim, pô, é, agora o, né, o imóvel não vai dar, porque... Né, o emprego está em baixa e tal, o aluguel, né, o petróleo, sei lá, essas bolsa também não, não vai dar. Né, e a pessoa vai pensar, pô, é, é startup, é inovação, né, é ir para o mercado do private equity né, hum. e, e descobrir quem está ao, ao, mais, mais ao meu alcance aqui, ao meu redor e que está fazendo coisas boas, ideias legais. Né. Hum. E, e aí o, o cara olha para esse universo de games e, e vê uma coisa que ele não, pode não entender também. Né? E como um, um investidor que não entende tanto disso poderia é, se orientar assim, né, para escolher em títulos ou, ou, ou, ou talvez em ideias mecânicas de jogo que tem, um, tem uma, vamos dizer, uma chance mais alta de de repercutir, de, de ter engajamento. É, aí, assim, ele tem que ver... Eu acho que, ao entrar nesse mercado, talvez a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o seu perfil, né? Uhum. Tipo, ver qual é o seu perfil e ver qual é, é o seu objetivo nesse mercado uhum. e, e o que você gosta de fazer, né? Então, assim... Existem perfis assim, dos mais variados desse mercado, então é, eu particularmente entrei nessa parte de jogos autorais de computador porque eu quero fazer jogo que eu jogaria, e tipo, para mim pouco importa se vai vender muito ou se não vai, saca? Tipo, eu tenho uma empresa extremamente enxuta e qualquer 10 mil cópias que eu consiga vender para mim, já, já, uhum. já deu para pagar a minha empresa e tirar um lucro para mim e pagar uhum. a galera que trabalhou comigo, sabe? Então, uhum. é, é, esse é o meu, meu modelo de negócio, né? Mas uhum. existem vários outros, né? Por exemplo, esse unicórnio que você falou aí, ele trabalha ali com, com jogos mobile, né? Aquela coisa ali do... Do, do, do jogo que é gratuito, né, o, os meus jogos ali não são gratuitos, uhum. então assim, tem aquele jogo gratuito ali para mobile, para atingir uma gama de gente muito grande e tem todo o estudo dentro do jogo para que a pessoa gaste dentro do, do jogo, né, nas microtransações ali, uhum. né. E, e isso, assim, é de longe, assim, muito eficiente, é, financeiramente falando é muito eficiente se você consegue fazer realmente emplacar um jogo desse ali, você ganha realmente muito, muito, muito dinheiro, porque Basta você fazer um chapeuzinho novo para o personagem lá, que vai tipo, uma galera vai comprar. Uhum. E aí você, tipo, é como se você estivesse imprimindo o seu dinheiro, sabe? Sim. <risos> é quase isso. Uhum. E, e isso, isso é muito. Isso depende do, do seu modelo. É, é isso que você quer, sabe? Uhum. Você gosta disso? Ok, beleza. Faça isso. E aí para o investidor, você. É... Eu acho que tem algumas, algumas coisas que ele pode fazer. Por exemplo, é, ele pode procurar publishers, ele pode abrir uma publisher, ele pode é, ir em, em eventos como o Big Festival, ou a GDC, ou a Pax, ou coisas do tipo, uhum. que. que tem rodadas de negócio, né? Então, uhum. então ali você cria uma agenda naquele evento e uhum. você tem ali pitches muito rápidos, assim, encontros de 10 minutos com várias equipes que estão desenvolvendo jogos. E aí você vai ver uma que você acredita, assim tanto no projeto quanto na equipe. Né? Porque, às vezes o cara pode ter um projeto excelente e tem uma equipe que não inspira nenhuma confiança. Né? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu, <risos> eu, eu gosto de... Eu gosto de citar um exemplo de um jogo chamado Unsung Story. Tipo, Ele fez um Kickstarter, né? crowdfunding, de... para fazer um jogo RPG tático. Eu, particularmente, sou fã de RPG tático. E aí eles botaram lá de que iria ter a trilha sonora do mesmo artista que fez a trilha sonora do do Final de Tactics, não sei hum. o que, tal, tal. Aí eu fiquei doido, né? Caramba, que massa, velho. Aí fui comprei. Aí minha esposa soube também. Minha esposa também comprou, né? Deu, deu back lá no, no, no Kickstarter deles. Hum. Aí 20 dólares de cada um, né? E hum. aí os caras conseguiram arrecadar 600 mil dólares e não fizeram jogo, sabe? Tipo, hum. imagina, 600 mil dólares e não fizeram jogo. Uhum. Então, assim... É, os caras tinham tudo, cara. Tipo assim, 600 mil dólares é o que 99,9% dos desenvolvedores de jogos querem. É essa chance, sabe? E os caras tiveram isso e não fizeram o jogo, simplesmente. Hum. Então, é, o investidor. Ele precisa saber que isso existe, né? E, tipo, hum. é, não é comum, né? Mas existe. Então ele está sujeito a esse risco, então, assim, ele precisa saber, cara, pode ser que dê ruim, assim, eu pego um projeto muito bom, que era o caso deles, eles tinham um projeto excelente, ali, que conseguiu convencer muitas pessoas ao redor do mundo, a arrecadar uma grana, arrecadaram, e não fizeram o jogo. Então, é, eu, eu acho que esses eventos para o investidor são de suma importância, vai lá conhece a equipe, conhece o projeto, vê o que, é que eles já fizeram, qual é o histórico deles, uhum. gostou do projeto, pô, troca um cartão ali, troca o um contato, ali depois mantém o mantém um contato depois e, e vê se vê se vai para frente as negociações. Né? Uhum. Então, assim, tem, tem diversas maneiras. Né? A própria Game Flip mesmo, que eu, que eu citei há pouco tempo aí, eles fazem bastante isso, assim, né? Eles têm esse perfil muito de investidores também, né? Uhum. Então, eles compram propriedade intelectuais de, de outros jogos e, e trazem ali, criam servidores e tentam engajar com toda a comunidade em torno daquele jogo ali que, tipo, não foi, não foi eles que desenvolveram aquele jogo, né? Eles compraram propriedade intelectual e começaram a transformar o jogo ali de acordo com a necessidade dele, né, então, tipo, comprou o jogo, o jogo, no caso do, citando o, o Riders of Icarus aí, um jogo coreano, né? eles compraram a propriedade intelectual, trouxeram pro, pro Brasil hum. e criaram toda a comunidade e tal, e etc, e, e criaram novos personagens, novas histórias, tudo mais, e, né, para para arrecadar tipo jogadores gratuitos naquele né? mesmo esquema de microtransação, né? Então, uhum. assim tem diversos modelos que você pode pode fazer, né? Investir no startup pequena também é um deles. Né? Sim. Tem a, a própria Behold, aí que eu gosto também de, de citar, foi uma das minhas inspirações aí. Uhum para entrar na área foram eles, né, e são amigos meus uhum. atualmente. E eles tiveram ali no começo deles ali da, da, da empresa, eles tiveram investidores anjo lá e também que acreditaram neles e realmente, né, hoje eles têm aí tipo propriedades intelectuais aí que valem um, um bom dinheiro, né. Uhum. É, você falou de uma coisa que eu acho super interessante nesse nesse universo hoje, né? Que é essa trans, esses virtual goods, né? Esses bens digitais, bens virtuais que é, existem dentro dessas comunidades hoje, né? E que são um modelo de monetização que eu acho que ele é bem peculiar, assim, né? Bem bem particular, assim, desse universo, que talvez seja um pouco difícil para o investidor, a princípio, compreender como que isso vira um, um, né, um mercado gigante, vira uma espécie de uma economia digital, virtual, né? É. E, e enfim, hoje, uma das maiores empresas do mundo, a Tencent, né? Que, que, é, que é chinesa, de Hong Kong, é, ela é toda, toda baseada nesse tipo de modelo. Né? Eles são donos do, de uma das, das franquias mais, mais caras, que é o League of Legends. Né? Uhum. E, então, assim, um game como esse, ele movimenta ali dentro do, do espaço virtual dele um valor que hoje as pessoas já comparam com o PIB. De, né, de, de cidades, uhum. de, de enfim, então é, eu acho assim que esse universo, ele, ele, ele não, é, não é como nenhum outro, talvez, que um investidor conheça assim, a não ser que seja um cara que já investe em cassinos, vamos dizer, uhum. algo assim nessa linha, aí talvez, mas... Eu acho que é muito, muito diferente realmente esse, esse modelo de monetização e, e essas mecânicas, né? Eu acho que estão que trazendo aí um, um, um espectro de oportunidades para o investidor mais, mais precoce, vamos dizer, o cara que, que souber garimpar e entender é, a a origem, a raiz desses, desses jogos bem-sucedidos, como uma coisa que, que, que oferece um montão de oportunidades que a gente ainda não conhece, né? É, Ou, com a, certeza. Tem, tem muitas coisas, assim, né? Não só, o, é, não só as micro transações dentro dos jogos, mas a própria a propriedade intelectual dos jogos em si, sabe? Isso acontece muito isso também. É, ou você vender a propriedade e a propriedade deixar de ser sua, ou você fazer ou simplesmente é, tipo uma, uma licença. Ah, eu vou licenciar aquela outra empresa lá a utilizar essa minha propriedade intelectual aqui, e aí você faz um, um acordo do jeito que vocês quiserem com, com, com ela. É, dizendo se ela pode alterar, se ela pode criar novas coisas em cima hum. disso, então é, aqui citando novamente uh, os, os meus amigos lá da, da Behold, né, eles é, eles assim foi o... para mim assim o que, que eu tive contato, né foi o primeiro primeira grande venda assim de, de propriedade intelectual foram, foi aconteceu com eles ali, né hum. venderam lá propriedade intelectual lá do do Knights of Pen and Paper, né? Uhum. Pra Paradox, uma grande uhum. publisher uhum. e tal. E a Paradox depois lá para frente, assim, acabou até contratando um outro estúdio indie para fazer a continuação, sabe? Então foi feito uhum. o, o Knights of Pen and Paper 2 é, por, por um outro estúdio, né? Uhum. E, aí, e depois, aí, eu acho que atualmente a, a Behold, eu não sei se, assim, posso estar falando errado, mas não sei se eles recompraram a propriedade intelectual ou se eles licenciaram, sabe? Não sei. Uhum. Sei que eles pegaram de volta aí o, o, o direito lá do, uhum. dessa franquia deles, sabe? Uhum. Então, tem, todo, tem tudo isso aí. A, aconteceu até comigo, né? O... o é, eu criei dois jogos que não são mais meus, né? Uhum. O, o Banzo, o Marks of, Marks of Slavery, uhum. e, e o Bacon Tales, né? Uhum. Então, esses dois jogos, eles foram criados lá na época que eu era sócio da, da Uruka Game Studio, uhum. né? E também fiz, um, fiz até o spin-off do, do Banzo também, mas foi só o. Fiz só o projeto, foi na época que eu saí da, da Uruca. E na divisão ali do, do, dos espólios ali da, do, do que a gente tinha produzido, né? Ficou basicamente isso. Né? Então eu fiquei com alguma propriedade intelectual, né? e a outra parte dessa propriedade ficou continuou com a Uruca, né, então assim hum. o, o Queen of Seas, ele originalmente era meu e aí quando entrei na Uruca, eu trouxe ele pra Uruca, então ele ficou sendo da Uruca por um tempo Queen of Seas 2, ele foi criado já na Uruca, então ele já nasceu sendo da Uruca e quando e quando a gente quando eu saí da Uruca eu fiquei com essa franquia, né, tanto Trouxe uhum. de volta o que, era meu, o que já era meu, trouxe de volta e o Queen of Seas 2, que tinha nascido na Uruca, trouxe para a né para a minha empresa. Uhum. Então, então, assim, tem, tem essas... É, é, Subdivisões, essa, é, submercados, né? Tem, tem esses aí tem muita coisa assim, que, uhum. que você pode ganhar dinheiro dentro dessa, dessa área de jogos, né não uhum. só com o desenvolvimento em si. Né? Sim, sim. É, eu acho que isso é mais fascinante ainda, é como se realmente fosse um, uma economia virtual, né? um metajogo. Uhum. Né? Eu acho que isso é, é realmente o, o, dizer assim, a descoberta do microcosmo nessa, é. nessa, <risos> nessa economia. Né? Uhum. Bom, Suami, cara, foi uma honra aqui, foi uma conversa deliciosa, cara. Espero trazer você mais vezes para comentar aí outras coisas desse universo, desse mercado, desse mundo profissional também, né? e é, Pessoal, lembrem de curtir, é, vou deixar algumas algumas produções aí do Suami aqui embaixo, um vídeo, dê uma olhada, dê uma curtida também no material dele. É, você tem canal, Suami, alguma coisa assim? É, tem minha página no Facebook mesmo. Assim, eu tenho, é, eu tenho. Eu tenho esse grande problema com redes sociais. Assim, eu não. A minha empresa, ela, ela tem o site oficial lá, o Bilzard.dev, e, e a página no Facebook, né? Então, eu, eu tenho pouca penetração, assim, né? No, na a minha comunidade ela é mais formada por vendas orgânicas do que por uma comunidade fiel, sabe? Uhum. Então, assim, tem muitas vendas orgânicas e, assim, não tenho tanto engajamento nas minhas redes sociais, mas é, tá aí, eu sempre, eu sempre posto lá o, o que eu mais movimento é a minha página no Facebook mesmo, é só digitar lá, biosarddev vai aparecer lá a logo lá da, da minha empresa Só hum. entrar lá todo dia toda, Pelo menos assim Umas duas vezes por semana eu posto Novidades, o que, é que eu tô fazendo e, e eu meio que misturo Um pouco assim de, de empresa com Minhas coisas pessoais assim De jogos, né é. e, tipo, Agora estou tô fazendo um projeto paralelo Enquanto eu, eu faço Back to Dust Tô com minha equipe A minha equipe tá fazendo Back to Dust que é o projeto oficial da Biosard atualmente. E uhum. eu tô fazendo um projetinho paralelo, né? Só, somente eu tô desenhando e programando, fazendo game design, tudo. Então sozinho. vai tipo o tipo seu blog. É, e aí eu coloco lá as atividades que eu tô fazendo e tal. Então provavelmente Nossa. eu vou pegar esse jogo eu devo publicar ele antes do Back to Dust. Uhum. Aí porque ele é um projeto bem simplesinho, então deve sair rápido, rapidamente. Então... Quem quiser acompanhar, só chegar lá, minha só página. Chegar lá vai saber o que, que o Suami está fazendo. Isso, exatamente. Valeu então. É, pô, vamos, vamos encerrar essa entrevista dessa vez, mas o Suami volta aí no dia, galera. E, uhum, com certeza. É, continuem ligados aí nas, nas entrevistas do nosso grupo virtual. E como eu falei, se você quiser participar, dá uma olhadinha aí nesse formulário de inscrição aqui embaixo. Valeu, fui! Falou, galera, até mais!